Olá Líderes, o Saúde Network está também na grandiosa rede tag que é o acrônimo de Teriisa Group for It. Traduzindo em português, existe um grupo para isto. A tag está localizada em Nova York e tem como objetivo ajudar os empreendedores, influenciadores digitais, criadores de conteúdos, líderes de negócios e organizações e de associações. O tag é uma oportunidade para compartilhar seus valiosos conteúdos, criar a sua própria comunidade, hospedar os seus eventos e desenvolver o mais importante a sua network para a sua audiência. Assim você terá a possibilidade de prosperar através de patrocinadores de seu novo grupo. Faça-nos uma visita em global.tagfy.com. Obrigado. Estamos esperando por você.